Oi pessoal. Na última aula nós aprendemos como criar imagens PNG, é, a fim de montar um banco sintético de imagens. Como que a gente também cria uma imagem sua máscara, né? Tudo isso para a gente criar um banco de imagens para o treinamento de redes neurais convolucionais. É, então, nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue montar esse banco de imagens sintéticos, ok? A partir daquelas imagens PNG que a gente utilizou na próxima, que a gente criou, né? Na última aula Aqui nesse slide nós temos a estrutura como a qual a gente tem que criar as nossas pastas Inicialmente a gente vai ter nossa pasta raiz Aquela pasta onde a gente vai trabalhar né? Onde nós vamos colar os nossos arquivos dentro Essa pasta pode ter qualquer nome Porém, dentro dessa pasta nós vamos criar uma outra pasta chamada input Dentro dessa pasta input a gente vai criar uma outra pasta chamada Backgrounds. É, e uma outra chamada Foregrounds, né? Então, para ficar um pouquinho mais claro, é, vamos imaginar um caso onde nós vamos treinar redes neurais artificiais para conseguir né, é, classificar e detectar dentro de uma imagem pessoas e animais, né? E que além disso, é, é, para essas pessoas né, classifique como sendo um homem, como sendo mulher e os animais que essa rede consiga dizer também. Se é gato, se é um cachorro, se é um passarinho, se é um coelho, ok? Então, para resolver esse problema, dentro dessa pasta Backgrounds, nós vamos colocar vários fundos, né, fundos que não contém nem pessoas nem animais, Ok? Nesta pasta foreground, né, que é, quer dizer o que vem na frente, background, o que está por trás, então o que está na frente vai ser as nossas imagens PNG. É, essas imagens PNG, a gente, é, a gente divide elas, né, aqui no que a gente chama de superclasses, então superclasses são esses grandes grupos que a gente tem aqui, no caso pessoas e aqui animais, nesse exemplo, e essas superclasses a gente divide ela em classes, né? Então essas pessoas, né, eu poderia pegar imagens PNG de homens, por exemplo, colocar dentro dessa pasta chamada homem, imagens PNG chamada, dentro dessa pasta chamada mulher, e dentro dessa pasta aqui chamada animais, a gente iria criar cada uma dessas pastas, uma chamada gato, cachorro, passarinho e coelho, e dentro de cada uma delas ia colocar várias imagens PNGs, né? De gato, de cachorro, de passarinho e de coelho. Então, pessoal, isso é muito importante pelo seguinte... É, input, Backgrounds e Foregrounds, a gente não pode mudar essa grafia, né? Caso a gente não queira mexer na programação que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco. E o que a gente tem aqui nicores né, cores que não está na cor vermelha, aí sim a gente pode colocar qualquer nome que a gente quiser dentro aí das situações que a gente precisa trabalhar, tudo bem? É, e essa rotina que eu vou apresentar aqui para vocês, ela vai fazer o seguinte... Ela vai pegar, então, essas imagens PNG que a gente tem dentro dessas pastas, né, aqui do nosso foreground, e vai sobrepor ela ao nosso background. E essas imagens que vai compor o nosso background serão retiradas dessas pastas aqui de forma aleatória, de forma que dentro de uma imagem a gente pode ter aqui diferentes objetos dentro dela. Nós vamos ver que a gente consegue configurar também para dizer qual é o número máximo de objetos que a gente vai ter dentro de uma imagem e algumas outras coisas também, como rotação. Okay? É, então, pessoal, inicialmente vamos lá para o Google Drive, vamos criar essas partes dentro do Google Drive. Nós vamos trabalhar sempre dentro do Google Drive aqui ao longo das nossas aulas, porque isso vai facilitar muito a nossa vida, para a gente não precisar instalar muitos programas, muitos softwares no nosso computador né? Que a gente trabalha com o Google Drive, que vai armazenar as informações com o Google Colab, com os quais nós vamos executar nossos comandos em Python okay? Mas antes da gente ir lá no Google Drive, vamos ver aqui qual é o nosso problema né? é, Nesse nosso problema, a gente quer apenas distinguir o quê? que é maracujá do restante né? Então, como que vai ficar as nossas pastas? Ao mesmo raciocínio, a pasta raiz, pode ter qualquer nome, uma pasta que vai sempre chamar input, dentro dela tem o background e o foreground. Dentro do background nós vamos colocar várias imagens que eu fiz, com fundos que não contêm maracujá, e no foreground nós vamos colocar aqui ó, uma pasta dentro dela que refere a nossa super classe, que é maracujá. né? E dentro dessa super classe, a gente tem uma única classe que também é maracujá. Então, eu vou criar aqui uma pasta maracujá dentro de outra pasta maracujá, dentro de uma pasta foregrounds. Se fosse, por exemplo, maracujá e uva, eu poderia colocar aqui maracujá e aqui embaixo uva. Né? Se meu maracujá, por exemplo, eu quisesse distinguir o que é, que é um maracujá maduro de um maracujá verde, eu poderia separar aqui duas abas, né? maturo e imaturo, por exemplo. Ok? Mas aqui, como a gente quer só saber se é já ou não, a gente vai colocar uma única pasta dentro aqui da nossa super classe. É, então, vamos lá. Então, pessoal, eu já estou aqui dentro do meu Google Drive. Né? É, trabalhar com o Google Drive é muito fácil. Né? O Google Drive é como se fosse um pendrive online, onde a gente consegue criar pastas e dentro de cada uma das nossas pastas a gente coloca os nossos arquivos. Então, nós vamos vir aqui, vamos criar uma pasta qualquer. Eu já tenho uma pasta aqui chamada Google Colab. Se vocês quiserem, pode criar alguma outra subpasta aqui dentro, só para melhorar a organização de vocês. Aqui eu tenho uma pasta chamada Máscara e CNN. Né? Eu vou aqui dentro. E aqui dentro dessa pasta, nós vamos eu vou criar uma outra pasta que será a nossa pasta raiz. Né? É, dentro dessa pasta, eu vou colocar o nome dela de Projeto Maracujá. Vocês podem colocar qualquer nome que vocês quiserem, ok? E essa esse projeto, já essa pasta, ela será a nossa pasta raiz. Então, seguindo aqui aquele, aquela sequência, né, tendo a nossa pasta raiz, vou colocar uma pasta chamada input, então vou criar aqui uma pasta, vou chamar ela de input, criar. É, dentro dessa pasta chamada Input, nós vamos criar uma pasta chamada Backgrounds. Então, vamos criar aqui. Ó. Backgrounds. É, lembrando que esse B tem que ser minúsculo. Então, vamos mudar ele aqui. Backgrounds. E vamos criar uma outra pasta chamada Foregrounds. Isso. Isso. É, dentro dessa pasta Foregrounds, a gente viu que a gente tem uma única superclasse que no caso é maracujá, então vou criar uma pasta aqui chamada maracujá, criar, e dentro dessa pasta chamada maracujá, que seria a nossa classe, nós vamos criar uma subclasse que também nós vamos chamar de maracujá, porque a gente só quer saber o que é maracujá, o que não é, né? Se nós quiséssemos saber se é maduro e maduro, por exemplo, dentro do maracujá eu poderia colocar uma pasta chamada maduro e outra imatura. Né? Mas eu vou colocar aqui maracujá. A gente só quer saber o que é maracujá. A nossa única classe, a única classificação que a gente quer fazer. Né? Dentro dessa pasta maracujá, nós vamos criar aquela e Nós vamos colar aqueles objetos PNG que nós conseguimos fazer. Né? Na última aula Então nós temos aqui as nossas imagens PNG Eu tenho aqui um total de 18 imagens né? Eu vou pegar essas imagens PNG e vou colar dentro dessa pasta chamada Maracujá Então só puxei ali, arrastei e aí é só esperar carregar Prontinho, nós conseguimos então colar as nossas imagens PNG Aqui dentro dessa pasta Maracujá Vou voltar aqui um pouco, é que no nosso background nós vamos colocar nossas imagens de fundo. É, o que, é que seria essas imagens de fundo? Essas imagens de fundo são algumas imagens que eu tirei ali do próprio conjunto de dados nosso. Nós temos aqui o um total de é, 16 imagens, né? Isso é muito pouco, pessoal, mas vamos brincar aqui só com esse conjunto de dados pequeno, né? Que ele fica leve para vocês fazerem o download que vai estar aqui na descrição do vídeo, o link. E para a gente ver também se a gente vai ter um resultado bom mesmo com um conjunto de imagens, né? Tão pequeno aqui para treinamento. Mas o que eu fiz? Eu fui naquelas várias fotos que nós tínhamos lá, né? Os vários frames. E para cada um dos frames eu fui destacando aqui alguns pedaços onde não tinha nenhum maracujá, né? É, então nós temos aqui essas imagens. Depois vocês podem olhar elas aí com bastante calma, dentro das quais eu destaquei aqui né, vários pedaços onde não tem nenhum maracujá. Né? Tem até uma foto aqui que eu tenho que excluir, que é essa foto final 18, né? Que é essa daqui. É, então pessoal, eu vou pegar essas fotos, nós vamos arrastar ela para essa pasta chamada background. Ótimo! Agora nós já conseguimos colar essas imagens aqui de background dentro dessa pasta background. É, isso, pessoal, é o principal que a gente precisa fazer aqui. Para não dar erro na próxima etapa, é só escrever foreground direitinho, background, tem que escrever aqui direitinho, do jeito que está aqui, a pasta input também. E apenas lembrando, sempre dentro do nosso background, nós vamos colocar fotos, então, que não contêm os nossos objetos, que a gente quer classificar. E no foreground, o que vem é na frente, a gente sempre vai criar aqui o nosso número de pastas, que a gente vai criar o nosso número de superclasses, né? E dentro de cada uma dessas superclasses, né? Que a, gente, a única superclasse que a gente tem é maracujá, a gente vai criar uma pasta com as classes, né? É, que nesse caso aqui também é maracujá. Okay? E dentro delas é que a gente coloca aquelas imagens PNG. Beleza. Agora que nós já configuramos aqui, colocamos, criamos as pastas com os nomes apropriados, é, vocês vão colar dentro dessa pasta raiz, né, que eu chamei aqui de Projeto Maracujá, um arquivo. Esse arquivo é chamado Criar Bancos de Dados Sintéticos. Né? Vocês também vão conseguir fazer o download aqui na descrição do vídeo. Este arquivo aqui, ele é um arquivo que ele abre no Google Collab. Eu dou um clique duplo aqui e já apareceu abrir com Google Collab. Esse Google Colab, ele permite que a gente execute, né, vários comandos na linguagem Python aqui dentro do é, aqui pela internet, né, de uma forma online. Então aqui a gente já conseguiu abrir esse Google Colab, é aqui a gente consegue ver, né, alguns comandos que são comandos em Python. É, a única coisa que a gente precisa mexer aqui de fato É esse comando aqui, onde vocês vão colocar né, o endereço daquela pasta Que seria a nossa pasta raiz, ou seja, aquela pasta dentro da qual nós criamos né, Esse objeto, que é essa pasta chamada input é, Então você coloca o endereço dessa pasta, que está o endereço do meu ok E a outra coisa que a gente vai mudar são essas informações aqui é o número de imagens que a gente quer aqui no treinamento, o número de imagens que a gente quer utilizar para validação, é o número máximo de objetos que a gente quer que esteja sobrepostos dentro de cada uma dessas nossas imagens de treinamento e validação, né? Então, nós vamos ter lá o nosso background, e naquele background vai ter, então, um número aleatório entre 0, ou melhor, entre 1, um, e aqui no caso 10, né? de objetos que vão estar ali naquela figura, né? sendo que essas imagens elas serão escolhidas aleatoriamente daquele banco de dados de imagem que a gente criou lá, né? é, que seria o nosso foreground. É, e o posicionamento dessas imagens né, PNG dentro do nosso background já também se dará de forma aleatória. Aqui é o tamanho dessa imagem de saída, né? As nossas imagens de saída, que serão essas que serão utilizadas aqui para treinamento e validação, elas sempre devem ser imagens quadradas, né? Então, basta eu colocar aqui, eu coloquei aqui 320, então a gente vai ter uma imagem né, aqui de saída de 320 linhas por 320 colunas, né? Se vocês quiserem de 512, por exemplo, uma imagem maior, né? É só mudar aqui. Essa rotação... Se vocês quiserem né, que esses objetos eles se rotacionem de forma aleatória né, dentro da nossa imagem, basta colocar aqui rotação rotacional igual a true. É muito legal a gente deixar essa função de rotacionar ativada, né, porque aí o nosso objeto de interesse vai aparecer com diferentes rotações dentro das nossas imagens. E isso cria uma riqueza de variabilidade do nosso conjunto de dados muito maior. Essa outra função é mudar a escala. Isso vai fazer com que esse nosso objeto PNG, é, ele também fique né, dentro da nossa imagem, ou um pouquinho menor, ou um pouquinho maior, de forma aleatória. Né? Isso também cria uma grande variabilidade. Se você não quiser que a escala dos seus objetos muda, basta colocar aqui como falso. E por último, a gente tem essa opção aqui de mudar brilho. Isso faz com que é, o brilho dessa imagem PNG... Né, sobre o nosso background, ele seja diferente, ele seja aleatório, de forma que em algumas imagens ele pode parecer um pouquinho mais claro, em outras um pouquinho mais escuro, isso também é algo muito vantajoso, né para que as nossas redes essas, sejam bem generalistas. Sempre quando a gente for trabalhar aqui com uma imagem, com um banco de imagem de treinamento, banco de imagem de validação, é legal a gente trabalhar com um valor bem grande, né tipo... 3.000 imagens para treinamento, 1.000 imagens para validação. Eu vou colocar aqui 30 e aqui 10, só para andar um pouquinho mais rápido e a gente entender né, o que que nós vamos, o que que a gente precisa fazer aqui. Né? E depois eu mudo aqui, põe 3.000 e 1.000, né, que isso daqui vai demorar um pouquinho. É, o que, que nós temos aqui embaixo é uma série de comandos que vai fazer com que essa nossa função, né, ela de fato funcione. É, e o que, que acontece, pessoal? Essas rotinas aqui, vocês não precisam mexer em nada, né? Elas já são as rotinas que vão pegar essas informações que estão aqui em cima e fazer tudo funcionar. Então, vocês precisam se preocupar só de mexer aqui, né? Colocar o endereço da pasta e aqui para colocar esses parâmetros, né? Que são muito importantes. E aqui não precisa mexer. É, muito importante eu falar, né? que esses comandos aqui, eu não criei eles, né? Eu apenas editei, né? É, eu editei ele para a gente conseguir trabalhar aqui dentro do Google Colab de uma forma muito mais fácil, só criando nesses parâmetros aqui em cima, editando e aqui ele já vai funcionar tudo direitinho, né? Mas o mérito de criar essa grande quantidade de rotinas aqui, de fato, né? foi é, por uma pessoa né, que postou esse projeto aqui no GitHub. Caso vocês queiram conhecer nesse né, pacote, é só vir aqui escrever esse comando, né, ou melhor, esse link, e aí vocês vão chegar nessa página. E aqui ele vai e criou né, esse, essa biblioteca chamada Robocint, é, onde a partir dele a gente consegue criar né, um banco de dados sintético já nesse formato do coco que é que a gente precisa do treinamento e aqui a gente consegue até ver o link né do site desse autor né esse autor ele tem alguns cursos é, disponíveis né lá no Udemy são alguns vídeos alguns cursos bem legais eu já fiz alguns deles é, mas então, pessoal, eu peguei essas rotinas, né? Isso daqui serve para a gente utilizar no nosso computador, né? Ou seja, offline, onde a gente tem de abaixar o Python, tem que instalar o Python no computador da gente, o Anaconda e um tanto de outros pacotes, né? porque é, requer memória, dá um trabalhinho a gente tem que saber um pouquinho de programação né? e aqui quando eu passei isso aqui para o Google Colab, já está tranquilo, né? já não é mais necessário tantos conhecimentos não é necessário instalar nada no computador então esse primeiro comando aqui é para fazer com que o Google Collab ele tenha autorização para acessar o nosso Google Drive então basta eu vir aqui e apertar o play aguardar um pouquinho e aí ele vai aparecer um link. Ao clicar em cima desse link, nós conseguimos aqui, né, abre uma página na qual nós vamos clicar em cima da nossa conta do Gmail. Né, é necessário a gente ter uma conta do Gmail para a gente conseguir utilizar isso. Depois vem aqui, ó, permitir, né, que o Google Colab acesse o nosso Google Drive e aqui tem uma, os códigos, basta eu clicar aqui que eu consigo copiar esses códigos. Aí a gente cola aqui né, nessa lacuna e dá um Enter. Quando a gente faz isso, o nosso Google Collab, ele vai é, parear né, com o nosso Google Drive. Prontinho. Depois de fazer isso, nós vamos escrever aqui o endereço que nós temos na nossa pasta raiz. Esse daqui é o meu endereço. Vou dar um OK, beleza. Beleza. Próximo passo é definir esses parâmetros Como eu falei, número de treinamento e de validação Vou deixar aqui só 30 e 10 né, Para ir rápidos comandos lá embaixo é, Mas daqui a pouco eu Vou colocar aqui 3.000 e 1.000 né, Que será o que de fato a gente vai utilizar Então eu vou dar aqui o play Na hora que a gente faz isso, beleza, ó, parâmetros carregados E é só isso que a gente precisa fazer né? Eu vou clicar aqui E aí, pessoal, vocês podem ver Que a rotina ela vai começar a funcionar, né? na hora que a gente desce aqui embaixo, a gente vê que está é, criando esses nossos arquivos. É, o que, é que acontece? Nosso banco de imagens, a gente pode compartilhar eles com outras pessoas, né? Então, se a gente quiser compartilhar, é muito legal a gente colocar uma descrição, né? falando para que, que isso serve, é, colocar um site, um link né? é, do projetinho que vocês estão criando... É, falar qual que é a versão desse seu banco de dados, né? Falar seu nome, qual é o nome de quem criou esse pacote. Se tem alguma licença, né? É bom colocar, mas caso contrário é só colocar qualquer coisa aqui, né? É, isso é só para quando a gente vai compartilhar. Então ele criou aqui a nossa amostra de treinamento e agora ele está pedindo essas mesmas informações para a nossa amostra de validação, né? Eu vou colocar a letra A aqui para todo mundo, né, para a gente não precisar escrever nada, até mesmo dizer que é só um exemplo qualquer. E quando a gente faz isso, ele vai, então, criar as nossas pastas, né, como vocês podem ver aqui. Aí, como a gente pode ver aqui, né, o projetinho, ele já parou, já terminou de rodar. É, vou voltar aqui dentro do nosso Google Drive, vocês podem ver que já apareceu duas pastas, uma pasta chamada validação e outra chamada treinamento, né, em cada uma dessas pastas, nós temos aqui tudo que a gente precisa. A gente tem esse objeto chamado é, né, que é esse objeto que vai ser utilizado na próxima aula né, é, para a gente fazer o treinamento da rede, e tem essas duas pastas. Na primeira pasta, que é, nessa pasta chamada Images, a gente tem as nossas imagens, né? Essas imagens, então, vocês podem ver que tem os de maracujá, que é os frutos PNG, que foram sobrepostos aqui ao nosso background. É, eles foram selecionados, naqueles vários que a gente teve, de forma aleatória, e sua exposição foi feita aqui também em locais aleatórios, com inclinação também aleatória e um brilho aleatório, ok? Então, a gente consegue ver aqui várias imagens, onde a gente consegue ter o né, um fruto em diferentes locais. Isso faz com que a gente tenha uma variabilidade muito grande nessas nossas imagens. Né? E junto com essas nossas imagens aqui de interesse, nessas né, imagens que as redes vão utilizar para o treinamento delas, a gente tem também as máscaras. Né? Então, para cada uma daquelas imagens, a gente vai ter aqui uma máscara. Né? Tendo nessa máscara, uma cor para cada um dos nossos Objetos. Então, as redes neurais precisam disso. Ela precisa tanto da imagem quanto da máscara e precisa também desse arquivo aqui chamado corpo extenso, que contém né, informações sobre cada uma dessas imagens e a coordenada dessas máscaras, né? É, informações essas que as redes necessitam, ok? Então, você consegue imaginar que se nós fôssemos trabalhar utilizando aquela estratégia né, que não seria criar o um banco sem teste de imagens, nós iríamos precisar criar mil imagens, né? É, e para cada uma dessas mil imagens que a gente obteve, seja pela internet, seja por meio de uma câmera fotográfica, nessas mil imagens, por exemplo, a gente teria que criar... Uma máscara, né? E além dessa máscara, a gente teria que criar também esse arquivo com Então vocês podem imaginar o trabalho que isso seria, né? Para a gente montar um banco de treinamentos com 3 mil imagens, a gente poderia gastar até umas duas semanas para fazer esse trabalho. E aqui, utilizando essa técnica, né? De esse sintético de imagens, vocês conseguiram ver que a gente consegue fazer isso de uma forma muito rápida, né? Gastando menos de... Uma hora. Então, uma economia de tempo gigantesca, ok? Então, pessoal, a gente já aprendeu aqui muitas coisas legais aqui, né? Nós conseguimos, então, aprender como que a gente consegue criar o nosso banco de dados sintéticos já nesse formato pouco, né? Que, é o que a gente vai precisar daqui a pouco pra gente trabalhar com o treinamento das nossas redes, ok? E isso daqui a gente vai ver na próxima aula. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí, né? E fique de olho para a gente acabar, né? para a gente conseguir aprender toda essa questão aqui associada à visão computacional, ok? É, até a próxima aula!